Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. Absurdo Honda, família! Eu sou o Diogo011. No vídeo de hoje, eu vou passar para vocês o reajuste do consórcio que a Honda fez na Twister 300. É um absurdo, eu vou falar para vocês tá? alguns valores de aumento e a gente vai trocar a ideia aí. Sobre a questão de consórcio, tá? Não vamos falar somente da Twister Mas eu vou usar a Twister como exemplo para vocês, tá bom? A Honda é uma palhaçada isso que eles fazem É um absurdo Deveria ter algum, alguma lei, alguma coisa para proteger o consumidor Porque é um absurdo isso que eles fazem, família é, Eu não acho justo nem um pouco, tá? É, já passei essa informação em alguns vídeos aqui do canal e eu torno a repetir para deixar o máximo de gente ciente do que acontece no consórcio da Honda, tá você quer fazer consórcio faça consórcio é bom dependendo do caso é bom sim né não é não é só a questão dele ser ruim não mas tem a ciência de que isso vai acontecer e eu vou contar para você no vídeo de hoje tá Seguinte família Em janeirão a Honda lançou aí a Twister 300 Uma moto top Prometendo revolucionar As motos 300 cilindradas A categoria dela né E realmente a, moto, a Honda acertou muito Na Twister Trouxe uma moto excelente Trouxe a moto num valor legal Pro consumidor Tanto que ela foi sucesso de vendas Mas a Honda começou com sua palhaçada aí agora é, Semana passada Agora em abril a Honda aumentou o valor da moto em cerca de dois mil reais. Foi mais de dois mil reais, se não me engano, foi 2170 reais. Isso no valor do site, mas o valor na loja aumenta mais ainda e do consórcio também. Tá, é tô com uma colinha aqui com os números só para te passar para vocês ver o exemplo na prática de como que funciona quando a Honda aumenta. Qualquer consórcio que você tenha. Ah, eu tenho consórcio da Titan. Ah, eu tenho consórcio da Pop, da Bros. Qualquer moto funciona da mesma maneira, tá? A Honda aumentou o valor no site, vai aumentar o valor do seu consórcio. É um absurdo. Se você concorda comigo que é um absurdo, deixa o like nesse vídeo, tá? E também, se você já tem consórcio, já teve algum aumento de preço no seu consórcio, comenta aí pro pessoal saber de quanto que aumentou o seu consórcio tá então família de janeiro para abril olha olha o tanto que aumentou o consórcio em 80 vezes eu trouxe o um vídeo aqui no canal falando dos preços do consórcio tem aqui no canal esse vídeo falando dos preços tá em 80 vezes o consórcio você pagava 341 subiu para 371 subiu 30 reais por mês em 80 vezes ou seja, subiu 2.400 reais no consórcio Fala se não absurdo, família Em três meses o pessoal que lá em janeiro fez o consórcio da moto Pra pegar a Twister já recebe um aumento de quase 2.500 reais É uma sacanagem com o consumidor, né? Porque às vezes o pessoal, muitas das vezes acontece isso, né? A pessoa tem um salário fixo, recebe mensalmente lá, não sei quanto 2.000, 3.000 reais por mês e já começa esse aumento alto. Em 60 vezes, 60 vezes era 442, subiu para 484, subiu R$ reais. Em 36 vezes era 718 por mês, subiu para 791. Subiu R$ 73, reais, família. Fala isso, não é um absurdo? Subir R$ no consórcio. Aquele dinheirinho que você tinha aí e poderia guardar por mês agora você vai ter que pagar aí no consórcio Para retirar a moto Tá? É, e não tem o que você vai fazer Você entrou no consórcio Já era Já era Ou você cancela O consórcio Você vai receber o dinheiro que você pagou Não sei quando Vai demorar E Ou você cancela Vai demorar para receber o dinheiro E você não recebe o valor 100% tá? Tem mais essa é uma sacanagem com o consumidor quem, quem não fez consórcio, beleza O pessoal tinha encomendado a moto Dá pra cancelar ainda No exemplo da Twister Mas quem fez consórcio Não vai ter o que fazer, família A não ser que a pessoa tentar Falar lá com o vendedor Pra ver se ele muda A categoria, muda de moto Fala que quer mudar o consórcio Não sei se tem como aí essa informação já não vou saber te passar. Mas é um absurdo. Porque o pessoal aí. Um dos planos de consórcio que mais vende é esse 36 vezes. Que é o que. Um dos que mais subiu, né? Se for diminuir as parcelas, o valor sobe mais ainda. Subiu R$ reais por mês. É muita coisa, rapaziada. Vocês não concordam comigo? E lembrando que esse foi o primeiro aumento. Se tiver mais aumentos desse, dentro desses 36 meses, dentro de 3 anos, você vai aumentar a parcela também. Então família, isso serve para todo plano de consórcio, tá? Para você que vai entrar, pensa em entrar e sair o mais rápido possível. Por causa que a Honda acaba às vezes fazendo umas coisas dessas. É uma palhaçada, não deveria poder, deveria ter um período aí de carência, sei lá, alguma coisa desse tipo pra Honda não aumentar o preço em tão pouco tempo Por exemplo, ah, fez consórcio agora Beleza Só daqui um, um ano Que ela vai poder aumentar o preço do consórcio Para você, entendeu? pra pessoa Para a pessoa se programar pelo menos Porque Você ganhou aí R$70,00 de aumento Em dois, três meses Trabalhando, não ganha O salário é fixo Mas aí você vai ter que pagar um aumento Se você não pagar Deixar de pagar a parcela, você vai cancelar o consórcio Aí você vai tomar prejuízo de qualquer forma Por isso eu acho sacanagem com o consumidor De qualquer forma, ele, ele é prejudicado Ou é prejudicado tendo que pagar 70 reais a mais Que às vezes a pessoa tem filho, tem família, tem aluguel, tem conta de casa Entendeu? 70 reais pesa, pra mim pesa, por exemplo E pra muita gente tem certeza que também ia doer no bolso Pagar esses 70 reais a mais aí. Entendeu? Então eu acho sacanagem isso. Que a Honda faz. E outra coisa. Tem outra coisa que eu tenho que falar pra vocês também. Mesmo que a pessoa foi contemplada. A pessoa, por exemplo, tem sorte. Foi contemplada aí no primeiro mês. Fez o consórcio em janeiro. Retirou a moto agora em março. Maio. Então... Mesmo que a pessoa já, já esteja com a moto O consórcio se o consórcio, se o valor da moto sobe O valor do consórcio também sobe Ou seja Mesmo depois que você já pegou a moto Já foi contemplado Se subir o valor da moto lá na loja Você vai pagar mais É canagem isso também Entendeu? Por isso eu falei para pra vocês Se teve esse aumento de 73 reais agora se dentro de 3 anos, até finalizar os 36 meses, tiver outro aumento, você vai pagar também. Então essa parcela aí que você pagava, que você fez de 700 reais, já está tá quase 800. No final do seu consórcio, pode ter certeza que você vai estar tá pagando aí 900 ou 1.000 reais de parcela. Numa moto 300 cilindrada é caro família fala a verdade é caro eu fico indignado com essas coisas não não acho legal nem um pouco mas é assim que funciona se você quer entrar no consórcio é, é fique sabendo que é assim que funciona tem que seguir as regras e a regra por mais que não seja legal é essa regra que eu tô passando para vocês tá tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo do consórcio falo dos pontos positivos Ponto negativo Do que, que vale a pena você fazer no consórcio É a questão de lance de, A questão de, de você Ser contemplado rápido Tem vários vídeos aqui no canal Digita aí consórcio Diogo 011 No Youtube que você vai encontrar Uma porrada de vídeo Fechou a família? Vocês curtiram aí? Deixa o like para fortalecer Tamo junto, qualquer novidade, qualquer novidade Eu trago para vocês Demorou? É nóis